Assim como aconteceu em 2020, o GP da Itália deste ano foi imprevisível, cheio de momentos memoráveis e com um resultado fora da curva. Depois de quase 10 anos, a McLaren enfim voltou a vencer na Fórmula 1. Daniel Ricciardo, que não triunfava desde o GP de Mônaco de 2018, alcançou o topo do pódio com uma jornada épica, num domingo que proporcionou dobradinha histórica para a equipe de Woking, com Lando Norris em segundo lugar. Desde o GP do Brasil de 2012, vencido por Jenson Button, que a McLaren não ganhava uma prova, e desde o GP do Canadá de 2010, que uma das mais vitoriosas escuderias da Fórmula 1 não marcava uma dobradinha. 12 de setembro de 2021, um dia histórico. E para completar a atuação gigantesca, Ricardo ainda coroou o domingo com a volta mais rápida da corrida memorável para a carreira do piloto mais carismático da Fórmula 1 atual. O GP da Itália também marcou mais um capítulo da grande batalha pelo título e com um momento bastante tenso, com outra batida entre os dois protagonistas da temporada, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Salvo pelo halo no estranho acidente, o heptacampeão abandonou, assim como o líder do campeonato. Sérgio Pérez terminou em terceiro na pista, mas foi punido em cinco segundos por ter cortado o caminho ao passar e não devolver a posição para Charles Leclerc. Assim, o último degrau do pódio ficou para Valtteri Bottas, que fez excepcional a corrida depois de largar do fim do grid. Charles Leclerc finalizou em quarto, enquanto Checo foi declarado quinto colocado. Carlos Sainz, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari, foi o sexto, à frente da Aston Martin de Lance Stroll. Fernando Alonso concluiu a prova em oitavo, enquanto George Russell voltou aos pontos em nono e Esteban Ocon completou a relação dos dez primeiros. A Fórmula 1 volta a acelerar daqui a duas semanas, entre 24 e 26 de setembro, com o GP da Rússia, Prova que acontece no circuito montado no Parque Olímpico de Sotti. Saiba como foi o GP da Itália de Fórmula 1. Depois do apuro da AlphaTauri antes da largada por conta de problemas com o carro de Yuki Tsunoda, a Fórmula 1 saiu para a volta de formação do grid com uma surpresa. Lewis Hamilton partiu com pneus duros, tudo para tentar uma estratégia diferente. No fim das contas, Tsunoda teve enorme azar e abandonou antes mesmo de largar. Lá na frente, as atenções estavam voltadas para Max Verstappen, que largou na pole, mas quem deu o bote foi Daniel Ricardo. Ele passou o holandês e assumiu a liderança na entrada da chicane. Belíssima largada do australiano. Na sequência da primeira volta, Verstappen dividiu a curva com Lewis Hamilton, que caiu para quarto, sendo superado também por Lando Norris. Dono de enorme e extremo azar, Antonio Giovinazzi largou em um sétimo e despontava novamente para uma grande corrida, mas foi tocado por trás pela Ferrari de Carlos Sainz. O dono da casa tocou o bico do carro da Alfa Romeo no rail e conseguiu se arrastar até os boxes para trocar não só a dianteira do carro, mas também os pneus. Nas voltas seguintes, Verstappen tentou se aproximar de Ricardo, enquanto Norris começava a ficar mais atrás, sob a alça de mira de Hamilton. Para Alfa Tauri, que corre em casa na Itália, foi um desastre e terminou na quinta volta, quando Pierre Gasly recolheu para os boxes. A jornada de Giovinazzi continuava complicada depois que a direção de prova anunciou a punição de cinco segundos por voltar atravessado do incidente na frente de outros carros que vinham rápidos, causando situação perigosa. Por outro lado, Sérgio Pérez ganhava posições e era o sexto depois de superar Sainz em grande batalha. Quem também aparecia bem era Valtteri Bottas, em 11º, depois de passar Esteban Ocon. O finlandês acelerava no primeiro stint com pneus duros. Verstappen perseguia Ricardo. Estava na zona de acionamento do DRS, mas reclamava. Está difícil de passar. A única opção que se desenhava ali era a estratégia para que fosse possível buscar o undercut. A batalha entre Norris e Hamilton também era muito empolgante. ha o jovem da McLaren, segurou no braço a Mercedes do heptacampeão. Outro grande momento da corrida. Esteban Ocon e Sebastian Vettel se envolveram em um incidente na variante Della Rodia e entraram em investigação pelos comissários da prova. O francês foi punido em cinco segundos por ter causado a colisão em cima do carro do tetracampeão do mundo. Os dois lutavam pelo 12º lugar, atrás de Nicolas Latifi, que andava bem com a Williams, enquanto George Russell aparecia só em 14 Fernando Alonso era o décimo, depois de ter sido mais um a ser ultrapassado por Bottas. Verstappen apertava o ritmo, tentava se aproximar de Ricardo, mas não o bastante para tentar fazer a ultrapassagem. E, para complicar ainda mais, os pneus do carro do holandês começavam a apresentar maior desgaste. Na volta 22, Max errou o ponto de frenagem e teve de travar tudo na chicane, desgastando mais ainda os pneus. No fim daquela volta, a McLaren chamou Ricardo para fazer seu pit stop e trocou os pneus médios pelos duros. Verstappen ficou na pista, e partiu para tentar assumir a liderança com um undercut. O holandês foi aos boxes na volta seguinte, mas a Red Bull, de forma inacreditável, perdeu muito tempo na parada do líder do campeonato, e voltou bem atrás. Justamente naquele momento, Hamilton assumiu a liderança da corrida depois de passar Norris por fora na variante de La Rodia. O GP da Itália ganhava um contorno completamente diferente e voltava a ter a cara do heptacampeão. Norris fez seu pitstop voltas depois e retornou à pista em oitavo lugar, à frente da Red Bull de Verstappen. Via rádio, o holandês se mostrou inconformado com o que havia acabado de acontecer. Mas o que viria a seguir seria ainda pior e inacreditável. A Mercedes chamou Hamilton para fazer seu pit-stop, mas a parada também foi mais lenta que o habitual. O britânico voltou à pista muito perto de Norris e lado a lado com Verstappen. Os dois dividiram a chicane e se tocaram, e o carro da Red Bull ficou encavalado ao da Mercedes. Inacreditável! Hamilton e Verstappen abandonaram, e o safety car foi acionado em Monza. Por outros ângulos, as imagens mostraram que novamente o halo foi fundamental para salvar uma vida. Hamilton literalmente foi salvo pela peça depois que o carro de Verstappen destruiu o Santo Antônio de sua Mercedes e só não acertou o capacete justamente pela presença da proteção de cockpit. Com os dois grandes protagonistas da temporada fora de combate, a história do GP da Itália mudava de novo. Ricardo, depois de todos os pitstops, era o líder da corrida. Charles Leclerc era o segundo e Norris o terceiro. Pérez também despontava com chances de vitória e aparecia em quarto, à frente da Ferrari de Sainz, e Bottas, depois de ter partido do fim do grid, já era o sexto colocado. Russell surgia em nono lugar, enquanto Latifi vinha em décimo. A bandeira verde foi acionada na volta 31 de 53. Ricardo manteve a liderança e Norris passou Leclerc na curva grande para assumir o segundo lugar. De repente, a McLaren tinha 1-2 na Itália. A corrida continuava incrível. Pérez chegou a cortar caminho nas skeine ao passar Leclerc e assumir a terceira posição. Logo atrás, Bottas deixou Sainz e partiu para cima da Ferrari do Monegasco. O finlandês, em quinto, tinha o melhor ritmo da corrida e pneus médios contra os compostos duros dos quatro primeiros colocados. Na volta 34, Bottas fez manobra segura de ultrapassagem e não deu chances a Leclerc para assumir o quarto lugar. O piloto da Mercedes já se aproximava de Pérez, que também estava perto de Norris e Ricardo. Lando se mostrou preocupado com a pressão imposta por Pérez e Bottas e alertou a McLaren ao pedir que Ricardo também acelerasse lá na frente. – Ele está muito lento, disse. Naquele momento, a direção de prova anunciou a punição a Pérez por ter cortado o caminho e não ter devolvido posição para Leclerc. O mexicano tomou 5 segundos. Outro punido, também por 5 segundos, foi Nikita Mazepin, por ter causado batida em cima de Mick Schumacher, seu companheiro de equipe na bélica Haas. As vantagens se estabilizaram nas voltas seguintes em Monza. Ricardo conseguiu manter uma vantagem mínima de pouco mais de um segundo para Norris, enquanto Pérez vinha mais atrás e se defendia dos ataques de Bottas, mas o finlandês tinha o terceiro lugar na mão por conta da punição imposta ao mexicano. Leclerc era o quinto e Sainz sexto. Com 10 voltas para o fim, Bottas fez a ultrapassagem em cima de Pérez. Mas Checo foi valente e vendeu caro a posição na pista ao retomar a ultrapassagem com excelente manobra. Assim, as duas McLaren abriram um pouco mais de espaço na frente, e Mazepin logo depois abandonou a corrida ao deixar o carro parado com problemas de motor na saída da variante Ascari. A direção de prova acionou o safety car virtual. Daí em diante, Ricardo conseguiu se segurar com autoridade na frente, enquanto Norris vinha mais atrás e acelerava para completar uma dobradinha histórica da McLaren, que veio depois de mais de 10 anos com o desfecho de um memorável e inesquecível mais um GP da Itália de Fórmula 1. A atuação memorável de Daniel foi coroada com a volta mais rápida da corrida.